tentou até agora. Por que? Tu é pescador? Eu, eu moro aqui só há 56 anos. Tu nasceu onde? Eu nasci aqui, ó. Essa árvore ali, essa o do meu avô? Tá vendo aquela árvore ali, ó? Deu Tô. Aquela casa ali era nossa, do meu avô, pai da minha mãe. Por que é que ele vendeu? É, não vendeu nada. E nós somos tudo nativo aqui. Isso aqui pra nós a gente enjoou disso. E enjoou mesmo. Aí ele trocou para uma casa onde eu moro ali no fundos. Lá nada perto vendido. da avenida? Não, aqui nos fundos nessa rua você saiu daqui. Não foi nada vendido, trocado. Trocou por quê? João de estar tá aqui, na beira da praia. A vida toda aqui, só meu avô morreu com 90 anos. A minha mãe tá lá em casa com 80 e meu pai com 86. Eu moro com ele, Cuido de em casa. Convivo com ele. Aqui ó, 50 metros aqui na praia. E tu pesca? Eu mato um peixe. Já pescou no Mar Novo? Mar Novo não, só meu pai. Pescador meu Mar Novo, meu pai, eu pesco só por aqui, pela costa. Não precisa de Mar Novo não, graças a Deus, não preciso não. Tu tem quantos anos? 56. Eu sou de 66. Qual é teu nome? Elton. Elton Moreira de Nascido e criado aqui na beira da praia. Estudou aonde, alto? Na, na escola particular, aqui em Manguinhos. Do lado da minha casa, aqui em Manguinhos. E o é daqui mesmo? Não. Não? Eu sou do Rio do Sul. Ah, tá. Eu sou nascido aqui mesmo. Nunca saí daqui pra lugar nenhum. Minha vida é aqui. Eu moro aqui há 15 anos. Há 15 anos? Tá, eu nasci aqui, estou aqui até agora, sou, sou, não saio daqui não, Vem. Já viajou muito? Já, a Cabo Frio, a pé de cavalo, Há 50 anos atrás, que aqui, aqui em Guzman não tinha ônibus, e de Cabo Frio para cá de cavalo, mas não conheço mais nada. Eu ia para Cabo Frio a cavalo. E o... e a tua casa aqui, tinha água? Oi? Tinha sim. Mas tem um poço aqui atrás, um poço que existe hoje até, até hoje, entendeu? um poço artesanal que até hoje ainda existe, muito bom e não vinha água, e era água natural, não era com cloro não, e o outro lá, lá em cima, lá pro centro de Búzios, água de poço e ó, estamos vivos até hoje, pai, mãe, só meu pai tá com 86 anos. E tu comia o que quando era criança? Aqui, aqui ó, peixe. Pirão de peixe, que aqui nem barraca nós tínhamos, a 50 quando eu nasci. Ah. Peixe com farinha, que é da roça, isso aqui era tudo roça, nossa, tudo roça. Aqui, tinha só dois mercadinhos aqui, né? na Lamparina. Era boa a vida? <risos> ah, boa! Nós toda a vida tivemos uma vida ótima aqui em Busch, Deus me, me botou. Num paraíso bom. Nascer aqui, não sai daqui para não ganhar um. Só para pescar. o meu barco ali. Tem um aqui, tem outro ali, ó. Tem um maior ali, né? Tá? Tem um grandão ali, ó. Motor a Nessa direção aqui, ó. Na direção da lancha é o meu barco. Por lá da lancha. Tem aquele. Aí é vida ótima. Tem muito... Não quero outra, não. Tu tem filho? Tem. Quantos? Tem três. Faz o quê, ó? Meus filhos do lá, faz nada não. É. Então aí, ó, essa vida nossa, a nossa é essa. vinda 100% que todo mundo quer. Né? Deus me deu os paraíso, eu fazer o que né? Ó. Só lá dentro, ó. É ó. Eu mesmo faço a manutenção do meu barquinho todo, vou tomar pescar, Vende aonde o peixe? Eu vendo particular por aqui nas pousadas. Entendeu? Que antigamente, quando eu, eu saía consciente para pescar, eu vendia nas peixarias, né? É. Que era muito hoje, foi formato por aqui nas pousadas. Pousada é restaurante. E a pesca aqui, aumentou ou diminuiu? Não, a pesca está normal. O mar não falta nada para nós. Pelo menos eu estou com 56 anos, é ele que me criou. Entendeu? Eu fui criado comendo peixe daqui, daqui do Jiribá. E minha avó, na parte da minha mãe, nasceu na beira da praia do Jiribá, tá? Ó. Oh. praia do Jiribá, é. na beira da praia lá, na aldeia era a casa da minha avó, na beira da praia assim, ó. Dona Xandoca, minha avó. Eu nasci e entrei aqui lá com ela, tá? E ela me sustentou também. Minha avó, linda. Dona Xandoca. Eu, eu posso usar a tua entrevista na internet? Com certeza, aonde o senhor quiser. É 56 anos de vida boa. Hum. Não devo nada a ninguém, ninguém me deve nada. O mundo me pertence. Só que eu não, não saio para lá porque meu mundo me é aqui em busca. Aqui é onde eu nasci.